2019, a gente trabalhou duro para fazer a diferença na vida de nossos clientes. E 2020, a gente vai fazer muito mais. Então, por isso, ó, toca o som, DJ. Prêmio Comunique-se foi uma viagem no tempo, sei que todos os jornalistas recordarão esse momento, a premiação foi incrível, vale a pena recordar. Teve até homenagem para o mestre Boixá, número 1 um em comunicação de verdade, o worker tem uma solução para cada necessidade, mailing atualizado, disparo e monitoramento, aqui é sua qualidade, escuta meu argumento. Relações com investidores é para quem entende do recado, não é à toa que temos as maiores empresas do mercado. R-Web, o maior NPS do segmento, com sites premiados e uma Melhor atendimento. Vamos falar da sua TV para melhorar o seu cenário. Comunicação interna para engajar seu funcionário. Mais de dois mil pontos de forma inteligente. Faz sentido para você? Pois é, liga pra gente. Falar do Influência me deixa muito feliz. Plataforma de influenciadores que mais cresce no país. Buscas, filtros, métricas, estatísticas e monitoramento de campanha. Melhor desacelerar se não concorrente na campanha. Falando no assunto, tenho mais uma informação. O Prêmio Influência me teve sua segunda edição. A cerimônia foi linda e disparou meu coração. Conheci vários influenciadores e fiquei sem reação. Divulgar notícias é um assunto bem complicado, no Dino tivemos mais de 15 mil textos publicados. Mantendo a dedicação e disciplina, isso faz do Dino a maior agência da América Latina. Back, Pessoal, espero back, que back, vocês tenham gostado, a gente resolveu inovar esse ano fazendo uma brincadeira com rima, coisa desse tipo. Porque eu sou Bruno Cruz, eu faço rimas de improviso, sou conhecido como Bruninho nas batalhas. E obrigado pelo ano incrível e agora um recado da equipe do Comunique pra vocês, tá?